Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só como é que está aqui o meu, meu pé de amora. Há um ano atrás eu arrumei duas galinhas de amora, gente. De um, de um meio metro, mais ou menos, de tamanho. E plantei ali, gente. A terra muito boa, gente. Muito legal aqui. E floresceu, gente. E hoje nós temos umas amora aqui muito bonitas. Ok? Está amadurecendo. Vou mostrar um pouquinho de perto para vocês verem aqui, gente. Como está ficando legal aí, ó. Olha só aqui, ó. Olha quanta amora aí, ó. Quanta amora aqui em cima lá em cima já tá aqui, ó. Tem umas maduras aqui, ó, Vou mostrar para para vocês, olha. Umas maduras aqui. Lá no galho lá em cima tem outras grandonas, gente, olha, Muito bom, gente. Olha só essa outra galha aqui, ó. Olha como é que tá, gente? Muita mora mesmo, aí, ó. Olha só como é que tá cheio, cheio grandona, gente. O pé ainda é pequeno, mas tá bem florescido. Aqui, gente, eu tô restaurando aqui. Com adubo de esterco de vaca, ok? E, e pode serra com esterco de galinha. Para revitalizar aqui o, a minha horta, gente. Que tá um pouco meio ó, tristinha, né? Faz tempo que eu não tenho tempo de cuidar. Olha só, até o um matinho criou ali, ok? E é isso aqui, gente. Olha só aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, aqui ó, as flores da minha esposa. Isso aqui é um tripé onde eu uso. Ó, aqui, ó. Aqui tem bastante também a, a morinha aqui, ó. Bastante ali também, ó. Aqui, ó. Bastante, olha, ó. Olha aí, umas grandonas, gente. Olha ali, ó. A mora bonitona aqui. Maravilha, olha só aqui. Eu vou mostrar pra, pra vocês. Olha só aqui que tá, tá contra o sol. Quanta claridade, olha. Olha aí, ó. Tá quase madurinho, olha. Ó, muito legal mesmo, bichinho, ó. Ali também tem bastante, gente. O celular tá com tanta claridade, por isso que não tá vendo muito, ó. Aqui, ó, as gaias bonitas, ó. Vou puxar aqui e eu vou colher uma aqui pra nós ver, gente. Olha só, tá aqui, ó. Olha a bonitona aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha ó. Tamanho da bichona bonitona aqui, ó. Olha só. Muito legal mesmo aí, ó. Olha só, gente. Olha só, gente, o tamanho dessa mora aqui, ó. Se eu pôr aqui perto do meu dedo, vocês vão ver que não é tão pequenininha. Ok? Maravilha. Olha só aqui, gente, aí, ó. Olha o tamanho dessas bichonas aqui, ó. Bonito, não né? Pois é, meus amigos, ficamos por aqui. Essa bolinha aqui, gente, muito legal. É Bicho madurinho, ó. Uma delícia. Maravilha, gente. Então, um forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para dar uma moral para o canal. Vamos que vamos, que o canal tá só apenas começando. Vem muitas novidades por aí. Fui, tchau, tchau.